Então, será que eu faço isso, que É foda, velho Não, peraí, peraí, se liga, galera Ó, vou mostrar Tamo com o Lord Semi Autofill Lord Semi, insano de Ramos O cara é zica Só que ele autofill é um cocô Eu também sou um cocô Autofill, só que um cocôzinho mais cheiroso Então, eu tentei Fazer a boa aqui De deixar o Lord Semi jungle. Aí o Jeanzinho não vai ADC Aí o Jeanzinho vai mid E eu Vou lançar aquele hey rei Dingo. É isso. Inovadora tecnologia Hexitec empregada a serviço de esmorrar. Comba ele é doidão. Warstar mesmo, Warstar mesmo, Warstar mesmo, Warstar mesmo. Aqui, aquele aqui, Nord-CM. Pelo amor de Deus, Nord-CM. Dale. Aquizinho só para zoninha vem, né? É isso. Que era pra eu frisar isso aqui, mas eu tô cheio de máquina, mano. Agora puxa, né, mano? Bora. Vou upar três níveis na máquina esse jogo, hein, velho. Tampa o mapa? Verdade, velho. Vou tampar o mapa, velho. Cruzou a trono, não tô na jungle. Não gastei TP, resetei na frente. Vou botar três níveis na máquina, mano. Porque eu tô contra muito melee, saca? Tipo, Alistar vai entrar, a vai entrar, o Hanger pula. Acho que, não sei. Acho que não é ruim, não, fazer isso, tá ligado? Vambora. É, avisar aqui que tá a Mi, ó. Todo main sup faz isso, ó, rapaziada. Deu o primeiro B, mano, vai reto mid, velho. Repara que os dois sup tá lá no mid, mano. Tanto que os cara é brabo, velho. Ah, Jeanzinho! Beleza, beleza. Beleza, beleza, beleza. Calma, calma. Estouzinho de caneco. Calma, ela deve ter ult. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Ela deve ter ult, mano. Tô com medo. Mas o jeanzinho quer ir, hein, mano. Ô, oh, jeanzinho, cabeça de pica. Tá bom, acontece. Mas ah, tem muito dano ali Mas é só isso que tá tendo Ai mano, eu tinha zonas Mas não consegui usar oh, Matei nas máquinas Matei Não, filha da Caralho Quase Estou usada na cabeça Faltou só pegar a kill pra fazer bonito Calma, tô chegando, Jeanzinho merda hein mano, meu stun em cooldown fez eu não ter confiança de usar o W véio. acho que era pra ter dado W de qualquer jeito ali, se pá eu matava hein mano se acertasse em cheio matava fiquei tentando esperar o stun voltar pra garantir nossa ah velho, como é que o cara não morreu, eu joguei direitinho velho. Que sacanagem, hein, mano. Ai, que merda. Ai, a máquina não saiu. Ah, que merda, mano. My bad. Pô, será que eu fico mid mesmo, Mas Nesses momentos assim eu fico meio perdido, velho. É foda. Nossa! Morri? Ai ai, essa Evren é folgada, hein, mano. Folgada, hein. Eu, eu, eu, eu. Capa né, mano? Olha o tanto de eu aí. Mano, tô achando que eles estão lá, viado. Não. Nossa! Nossa, eu consegui nem botar a máquina no chão, caralho, velho. O cara mandou muito, velho. Que safado, velho. Caralho, o cara mandou muito, velho. Caralho, ele ficou aqui no cantinho, tá ligado? Só esperando. É nunca que passou isso aí na minha cabeça, mano. Que o cara ia fazer isso, velho. Caralho, que cara, cara, ele estourou cinco, velho. Pegou? É isso, irmão. É isso. Olha o auto-ataquezinho um cachorro. Olha véio. o auto-ataquezinho cachorro saindo, mano. Muito obrigado aí, Dela, pelo mais um subzão de presente pra rapaziada aí, mano. Abençoada, abençoado da vez foi o Ron XD, velho. Muito obrigado pelo apoio aí, Dela. Muito... Mano, só agradece, padrinho. Não tem como. Nice, é brasileiro. Vou ter flash vou ter R Flash. Errei o stun, mas acertei o slow Cuidado que ela vai ter R Vai pra base, é eu, seu nojento Pelo amor de Deus, rapaziada Chama, mano GG se pá, acho que não, né Nice, mano Maravilha, velho Que gostoso, hein, mano. Sétima vitória, rapaziada? É isso? Mano, vambora. Precisa, sei lá, só de mais umas cinco vitórias seguidas aí e o Jeanzinho pega o tão sonhar top 1, mano. E bobear, se pá, dá tempo de eu pegar a challenge aqui também, véi. Caralho, vambora, rapaziada. Vai dar I'm certo, mano. É isso, É isso, véi.